Olá, hoje nossa equipe assistiu um parto, que foi um parto normal num paciente que já tinha tido duas cesarianas. A primeira cesariana dela foi uma cesariana sem necessidade, ela rompeu bolsa e depois de 12 horas aguardando, a médica sugeriu que ela fizesse uma cesariana. E a segunda foi porque ela já tinha feito uma cesariana. E ela nos procurou com o desejo de viver um parto normal. Depois de explicarmos todos os riscos e benefícios, ela decidiu tentar viver a experiência do parto normal. Durante a obesidade, ela apresentou varizes vulvares com hemorragia por causa das varizes. Nós explicamos que varizes vulvares não são motivos de cesariana, então ela ficou tranquila. Também apresentou um nódulo na placenta. Eu também expliquei que nódulo na placenta não é motivo de cesariana, então ela ficou tranquila aguardou e teve um parto muito rápido. Ela teve um trabalho de parto de apenas duas horas e trinta minutos. Um parto muito rápido, muito feliz, natural. Oh, can't you tell?